Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração e hoje, galera, hoje nós estamos na casa do prefeito. E aí Thaís. Sinistra né? Sinistra. Que casarão pelo jeito hein? Pessoal, passaram aqui para gente a localização aqui dessa casa e aqui nessa casa morava o prefeito dessa cidade que a gente está há muitos anos atrás e ele faleceu. Aqui dentro. Na verdade, ele foi assassinado, né, Thaís? Uhum. É, não sei o certo o que aconteceu, só que o prefeito foi assassinado dentro dessa casa, da casa dele, onde ele morava. Esquentaram de madrugada e mataram ele. Não levaram nada, então foi alguma coisa que vieram para matar eles, Sim. né, Thaís? Não vieram para roubar nem nada, vieram para matar ele E há muitos boatos né? Uns Exato. falam que ele estava roubando, Sim. propina... E tem muitos boatos sobre isso, a gente não sabe, a gente também, né, o nosso é. interesse é saber sobre o sobrenatural, que falam que existe aqui. É, eu não, não, não quero saber muito sobre isso daí, para também não acabar dando problema para a gente. Sim, isso. não podemos julgar, né? É, não posso julgar, não posso falar nada, mas o que foi nos passado é que aqui era a casa do prefeito e entraram e pá, metralharam ele aí dentro. Então hoje a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento para a gente estar voltando um dia à noite, né Thaís? Isso aí. Fazendo investigação, porque dizem que a casa é assombrada. Então hoje nós vamos explorar a casa do prefeito. Deixa muito like, se inscreve no canal para quem não for inscrito e bora para mais uma exploração. Vamos ver se a gente consegue entrar na casa? Uhum. Pessoal, a casa tá abandonada há muito tempo e, ó, pelo jeito era um casarão top. Andamos aí no meio do mato, gente, para chegar aqui. Podia ter gravado, né, Tioga, o que, que nós enfrentou. gravado, cara. Tem porta aí? Tem uma porta aí. os coqueiros que tinha aqui na, uhum. na casa do prefeito. Tem uma porta aí. Tem uma porta aqui. Ó, tem uma escadinha. Será que aqui era a entrada da casa? Não sei. Cara, Seu olha isso aqui. Licença. Tem um morcego ali, mano. Olha é ali. Antes. Olha lá. É um morcego, não é? É. Crente. Ó. Oh. Você acha? Licença. É. Nossa, tem um morcego lá baixo da não, lanterna? Né? Não, mas ele. Olha, olha aqui, gente. Deixa eu arrumar a minha lanterna. O pessoal, tá de dia, mas aqui dentro. Tá, eu acho que é por causa do tempo de chuva, né? Daí tá meio. Tá escuro. Tem, nasceu uma raiz. Nossa, olha, gente, aqui. Olha isso. Nascendo tá uma árvore. Que sinistra. Ah, os morcegos, cara. Pessoal, vou usar a lanterna mais baixa, assim, ó. Por causa dos morcegos. Nossa, bastante dinheiro. Sério? Então abaixo. Sério? Ah, meu Deus. Olha os barulhos deles. Deixa eu fumar Galera, O que que é aqui? Ah, só tem quase 3 mil morcegos aqui dentro. Muito? o banheiro, que vocês secos estão lá. Você consegue ir fumar agora? Tem bastante. Ó, a isca da árvore. Aqui era uma cozinha, né? Pelo jeito, Ó, Azulejo. na uma... parede. tá ah, molhado. Tá molhado. Tá? Tá. Que estranho. Pessoal, passa uma, não é uma rodovia, é uma estrada rodovia, mas é uma estrada que passa aqui na frente, então tem bastante barulho de carro. É. Armários? Armários. Nossa, cara. Olha isso. Que top, cara. Olha a seringa ali, cara. Uma injeção. Olha. Ah, é? tá com agulha, tudo. Isso daqui eu usava para guardar lençóis, jogo de cama, sabe? O prato, as coisas. É, também. Guarda a cozinha, né? Um armário, uma cristaleira, sei lá. Você vê se não tem um cofre escondido aí. Exatamente. Essas casas antigamente, eles faziam cofre na parede, eles Então. Ixi, morcego. Aqui é se eu A sala? Acho que sim. Bom, de um juntor, né? Acho que aqui, Tiago, é. era sala de jantar, que provavelmente tinha mesa. E ali deveria ser sala. De TV? É. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada, tem uma moletinha, tu vê? Que casarão, cara! Casarão? Literalmente, um casarão. Tosse, Olha que bonitinho tosse, aqui. Esse aqui por dentro depois a de fora. Sim. Passagem hum. bastante janela, bem arejada a casa. Tá vendo? O que que era aí? Nossa, é um banheiro, esse aqui é que Nossa, é um banheiro grande Olha aí, eu não sei que tá eu vou no meio mas... perto Tiago, esse aqui é muito antigo Eu acho que esse aqui roubaram, né, ou quebraram pra roubar Ah, deve ter roubado né? Aqui, ó Era um Nossa. banheiro, ó é Olha o tamanho, tamanho desse banheiro, velho e Ali era um vaso, ó Ali um vaso, que era uma pia Olha uhum. o e... é tamanho dessa janela mas dar uma confeita, eu não tô banho aqui dentro, né? Vai ver, tem até a piscina aí no meio desses de matos. Com certeza, pode ter. Gente, lindo esse ajuste. Olha aí, aí, olha. Hã? Ah? Ferro, tá? Ferro, né? É. Desculpa. Parece que eu sei tem passo. Tem alguém aí? Você não escuta, não? Isso tem paz, parece. Olha essas coisas na parede. Então, isso que eu tô vendo agora. Nossa Senhora. É morcego pra danar. Dentro é que ele sai. Jesus, amado. Olha aqui, mais um armário na parede. Olha, ele não para de voar, gente. Abaixa a lanterna. Que isso? Ah, sai. Quer um quarto, né? Provavelmente, porque aqui tem uma. Uma guarda-roupa, ó. guarda roupa. Um uhum. embutido, né? Os guarda-roupa foram uhum. Tem, é, mas escuta. Isso aqui é afundado. Uhum. É, né? Sim. E essa parte aqui de cima? Isso. Isso aqui era roupa? Louco. Estranho. Será que aqui era o quarto dele? Nossa, Thiago, tem um pombo lá fora. Ah, hum? Olha lá, ó. Tá vendo? Ué. Mas não tem condições de chegar lá, não. O que, que será que é lá? Vai é uma dispensa. Ou é um banheiro, é um banheiro ali de fora, né? tem piscina. Será que tem é piscina aí? Não sei. Deve ter, né, cara? Tá isso aí. O que, amor? Fez barulho de, de cobra. Ai, Thiago. Sério? Não hum. mexe não, então. Não, amor, não mexe. Não mexe não. Odeio. Imagina se nós é picado um aqui. Pica. Dois minutos. Nossa! aí tem morcego, hein? Aqui não quero uma sala, É. Nossa, tem muito morcego, amor. Aqui deve ser essa sala de TV. De... Pode ser. Moia. Opa. Morcego vai. Thiago. Ai, morcego, achei que era gente. Ó, Ai. tá estando? Acho que é os morcegos. Por que, é que você tá tampando no pescoço? Você vai, uh, você uhum. o pescoço? E se eles mordem o pescoço virar. Você vai virar um draco. É. Cara, que casarão. E aqui dentro tá muito escuro, né, Thiago? essa janela é Estranho? Ai, ela abre ao contrário. Acho que punhar ela de, de lado. Pessoal, tá de dia, olha lá fora, ó. Só que como tá um tempo de chuva, eu acho que tá... tá Aparentemente sendo que tá de noite já. É olha isso. aqui dentro. Essa casa aqui, ela tá... Tá destruindo, tá olha ali. Tá precária aqui. Olha é lá. De qualquer momento isso aqui pode ir... Pode desabar. Pra baixo. Pode desabar, né? Aham. Uhum. Mas é uma casona, hein? Com certeza ele deve vagar aqui mesmo, Thiago. Ah, deve, cara. Por sua ter abandonado um casarão desse. Ah, alguma coisa tem, né? Entra aí, já vai pra lá pros morcegos aí. Nossa, tem mas tem muito. Aí, vai. Ai, meu Deus. Nossa, tem muito aqui. Eles não vão sair. Tiago, tem... Tem gaveta ali, ó. Thiago, eles não estão saindo. Não, saiu. Saiu. Ali, ó, você perguntou o que, que poderia ter em cima, ó, daquele armário. Sai daqui, ó. Ah, você voltar que você vai apanhar, hein? Ó, aqui embaixo. Uh, uh. Aqui embaixo é aquele armário do outro quarto aqui. O oh. que foi, mano? Fio, filho. Fio. O que foi? Não, mexe, não, mexe. não, não mexe então não. Não mexe. Vamos olhar as gavetas ali. Que é bicho. Falei, não mexe, Roberto. Olha lá, olha lá. O que era? O que é aquilo? Olha lá. O oh. que é? É um sapo, não é? Não, aqui. Vamos largar o um largato é. pequenininho? Deixa eu ver. Olha oh. ah. lá. Tá vendo? A ah, câmera não pega, porque era é corda da madeira. O que é, galera? Oh! Deixa ele Correr pro seu lado, aí você ah, aí, ouviu? Aí, seu... que... Você tava em cima dele também. Ah, deixa ele gatinho. Abre ali ó, aquelas gavetas que eu quero ver. E se tiver marimbondo? Então olha só pelo branco. Tadinho. Não né? Cara, que susto. Eu tenho medo de ter marimbondo, Eu tenho medo de ter marimbondo, sabe? Ah, tem um rato! Creto! Tem um não, rato! Não, não mexe não, não. Hum. Tem um rato viu! Olha lá, Leite! Deve que ir. Tem um ratinho lá, filhote! Creto! Vai lá, galera! Crieto. Pega ela aí! Olha, filho! Caralho do céu! Menino de.. tá... Ah, então. É meu susto, cara. Eu achei que era cobra. Não, era A gente tá? Vamos. Cara, então aqui era. Era um. Aqui eu acho que era o quarto dele. Ah, certeza. Que foi isso? Não sei, Veminha. Será que não tem cofre, não? Então. Ei, é fundo, tá? É. Olha lá. Ah, ele pega tudo pra lá, ó. O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que é um morcego. Ah, velho! Agora, eu não sei se tem alguma coisa lá, se tem cofre, alguma coisa. Que susto! Assusta, susto, velho! Olha o morcego voando. Nossa, você hum, pra sim. fora, corre! Caraca, olha isso! Olha! O que, que é isso aqui? Eu não sei. Pessoal, se alguém souber o que é esse gancho aí... Só que era. De pôr aqueles... Ah, acho que não, né? Aqui eles não iam. Aqui é muito antigo. Olha a entrada. Tiago, a entrada era aqui, cara. Olha, que lindo. Ó, tinha um azulejo aqui, ó. Tá vendo? Tá mesmo, cara. Que top, cara. Olha a entrada aqui. Uhum. País do céu. Olha aquilo ali. Um cofre, cara. Nossa, parece que alguma coisa estava dizendo que tinha cofre aqui. Porque da hora que você está falando de cofre, que Eu poderia ter um que... cofre... Nossa, arrombaram. abriu. Né? Ai, que susto. Olha o tanto de morcego, cara. O cofre do prefeito. Arrombaram o cofre do prefeito. Ai. Olha. olha o tanto de morcego, Thiago do céu. Você vai lá dentro mostrar aquilo lá? Lá tá cheio de morcego. Vai ali mostrar. ver o que que tem ali. Ó. Oh. Eles estão de eles. Ah, galera ali é uma dispensa, não vou, não, deve ser uma dispensa, porque eu vou lá Parece não. Parece ser pequeno, né? É. Exato. Viu? Não é que eles morrem meu pescoço por um depois é tudo? Bonito aquele, aquele muro lá, ó, de tijolinho. Bonito, cara. Sabe o que aqui é daria uma hora? Ah. Trazer um drone, velho. Verdade. Sensacional. Mas aqui. apesar de já ah, ter muito mato, ó, e muita árvore, eu não sei se o drone vai conseguir fazer umas imagens legais ah, é aqui não, hein, cara. Mata da altura da, da casa? Aham. Uhum. O que, que você achou, daí? Sinistra. Vamos tirar a thumb e ir embora? Sim. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.